Sempre que nós preenchemos nossas nosso consciência com a consciência iluminada, que Deus é, né? o que é a mente carnal? É a mente ilusória. É a mente sombra. Então, mas, por exemplo, se eu não vejo você como você é, tá. vou ver que uma mente, você é uma mente espiritual. Uhum. Então, por exemplo, se eu me acho gorda, vai... tá. e eu não... E acho que fora dele, porque é do por exemplo tá. Que mente que compensar essa mente? Não, aí, aí, aí uso, é, eu estou falando para ela a nossa, o nosso, Nós temos um corpo espiritual Então eu penso no que? Penso, não, penso em uma forma perfeita. Que é perfeita, uma, perfeita Só perfeita, não precisa criar a forma perfeita, ela já existe aí É que nós achamos, nós estamos é, de, forma, de tal forma hipnotizados Nós achamos que o mundo está da forma que nós enxergamos quando ele não está. Então, se eu tenho uma, uma, um pequeno médico, ele falou que eu tenho, eu estou uma mente, é uma fé. Ele que está com a mente tá. e tá a, a mente dele está achando que eu tenho fé? É a mente coletiva a humana. Mente não, exatamente, é coletiva humana. Ah, então eu tenho que pensar com então. uma outra mente, eu não tenho a fé É, pensar que a mente do absoluto está ocupando ah, a, a, o lugar que nós achávamos que existia uma mente pessoal. É. Não tem mente pessoal mesmo Não tem jeito, Deus é a mente única Nós achamos que temos a mente pessoal é Esse que é o problema não é? É, não, é... Não, Nós não temos que colo... tirar a mente pessoal Para mandar a absoluta ocupar Nós vamos reconhecer Que onde eu achava existir uma mente pessoal Que via um corpo deformado ou, ou gordo, ou magro Ou com febre Essa mente que deve ser afastada reconhecimento de que uma mente perfeita que mantém todas as suas formas espirituais de forma harmônica de forma imutável, está presente já está presente a forma é, o duro é acreditar que a forma perfeita já está presente quando nós enxergamos a imperfeita se eu não sou o que sou, o Uhum. esse mundo não é como o Deus. É como o poderio. E as coisas não são assim, sabe? Que Deus gosta de coisas que não existem. É toda certeza. Eu tá. não entendi o porquê disso. Na Bíblia, assim, por que, que, que, que nasceu esse homem cego? É. A resposta de Jesus foi: para que manifeste, a, manifestem a, a glória de Deus. Nós, nós estamos aqui do jeitinho que Deus projetou, mas ninguém sabe disso. Isso não quer por que não sabe? Por que isso? Então, mas é, é aí que entra aquela questão de luz e sombra. Sabe que vários ensinamentos respondem? Que isso aí é ilusão, e a ilusão é uma coisa que não existe, e se nós formos explicar por que ela não existe, nós acreditamos na existência dela. É, é, é, entendeu? é mais ou menos por aí. Então, veja bem. Ó. Sempre com esse exemplo aqui que é muito. Uma... Você está você tá aqui, quer você ver? Você está nesse ônibus, ao lado desse ônibus aqui. Aqui, esse aqui sai, você segura o plano para trás. Aí você descobre né, que foi aquele que saiu. Aí eu pergunto: Por que que você achou que era o seu? Então, por que que você achou? Porque ilusão. Ilusão não aconteceu. É. Entendeu? É, é algo que não aconteceu e a pessoa sentiu como se fosse acontecer, ah, estivesse acontecendo, e tomou inclusive as preocupações de figurar se à toa. Mesma coisa que acontece no, no nosso mundo. Nós nós temos uma mente perfeita. Quando, quando Moisés falou assim Este é solo santo o, o solo que pisamos é solo sagrado É porque as pessoas viam uma montanha E ele via o um paraíso No mesmo lugar É isso que eu falei no começo aqui Que uh, as pessoas acreditaram Que essa construção fosse, foi executada tudo mais Quando o que está acontecendo de fato aqui É um reino de Deus espiritual prontinho, perfeito né? E as pessoas não enxergam E estão enxergando as Imagens mentais de construção acontecendo. É como se fosse um sonho. Tá? Agora, perguntar por que, que, que é ilusão. É ilusão, quando você descobre que algo é ilusório, desaparece o efeito. Tá? Quando você, é, a meditação leva a pessoa a, a manifestar a consciência espiritual. Você enxerga esse mundo como ele de fato é, né? com as formas como elas são, e sem nenhuma lembrança ou conhecimento, de ter um que tinha visto de forma incorreta tá? Sumiu a mente dos olhos tá? Existem teorias que, expli que dão explicações é, Vamos dizer, intelectualizadas sobre isso daí tá? Para mim não tem valor nenhum Eu sei que a experiência que eu tive Eu estava enxergando o, o mundo como eu estava aqui e, de repente sumiu, vi aquela maravilha Depois voltou a esse mundo Quando eu estava enxergando a maravilha Eu não tinha noção de ter visto isso aqui então a morte é, é nada mais certo do que a vida definitiva para esse Não, não, não. Não, não. Aí está. Não tem nascimento nem morte. Não... É, o, o que existe... É, veja. Ó. Eu sempre coloco da seguinte maneira. Ou existe uma experiência de Deus, ou existe ilusão. Ou nós não tem meio-termo, tá? Ou nós enxergamos que a mente divina, ela é onipresente projetou tudo isso aqui de forma perfeita, está mantendo constantemente de forma perfeita, ou eu vou acreditar que existe um mundo material também? Se eu acreditar a primeira hipótese, que é a verdade absoluta, não tem nascimento. Então o ser que nós somos é um ser que não nasce, não se altera e não morre. Entra no imutável, entendeu? É, é um negócio meio louco, mas é a verdade é essa daí. Então. Todos nós estamos com essa consciência. Não, mas se falar, nós mesmos, nós somos, é. Quer dizer, ninguém, ninguém explica onde é que está a mente humana, sabia? Nem a, nem a psicanálise. Ah, a gente... Onde é que está a mente humana? Porque qualquer pessoa passar aí, ó, fala, assim, você tem uma mente humana, lógico que eu tenho. Mas onde que ela está? A gente acha que aquele que está falando é uma mente humana. Você, onde é que a mente humana está? Cérebro? É no cérebro, é no cérebro, é no cérebro que está a mente humana. É. E é uma pessoa, por exemplo, vamos supor que que o aí, por exemplo, que abandonam o corpo e saem para fazer viagem astral, ele foi sem mente. Então, então não é no cérebro que ela tá. Entendeu? O é um negócio complicado. Então, onde entra a questão da mente ilusória? Eu sempre tem esse monte de ensinamento aí, falando um monte de coisa, eu prefiro trabalhar em termos absolutos, frequentes, e funciona, sabe, qualquer tipo de, de até para resolver coisa banal, uma dúvida qualquer que a pessoa tenha, quer decidir um emprego ou outro, se muda de cidade ou não muda, entendeu, ela vai, fica no silêncio, e é a mente do eterno, é a minha mente, porque as coisas elas acontecem assim, no impulso tão natural que a pessoa não sente mais necessidade de ficar em decisão. É como se fosse aqui, eu já resolvi que é isso. Até para comprar as coisas. A pessoa chega lá e fala que comprar, quer comprar um terno, por exemplo, ou uma roupa, chega lá, vai ganhar é aquela roupa que eu quero. Não fica a pessoa, não, anda não, o dia inteiro, quero ter pão na árvore, perde per tempo para tudo. E a, a pessoa indecisa, quanto mais a pessoa meditar, mais ela vai ver esse problema ser solucionado. meditar o que é? Meditar é esse processo que eu falei aqui. É, pra, em, em poucas palavras, seria reconhecer que a mente divina ela ocupa todo o espaço onde presente, desde o infinito até onde nós estamos. E principalmente no ponto em que nós estamos, essa mente infinita está operando como a nossa mente. Isso que é meditação. coloquei é um texto, uma vez, do o primeiro passo. Eu sou uma consciência iluminada. Não tem aquela, aquela, aquela pessoa, a mente, que vai chegar um dia lá. Um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. Esse dia nunca chega, né? Eu sou uma consciência iluminada. O que, que significa? Que oh, a onisciência está disponível em mim. Eu não, não, não importa que eu não possa mostrar para alguém isso. O importante é que eu possa comprovar no meu dia a dia que tudo que eu preciso vai acontecendo de forma natural. Quem já está nessa linha há muito tempo vai notar que, por exemplo, se a pessoa, até caneta, a pessoa está pensando que tem uma caneta, não está trazendo um brinde de caneta, as mínimas coisas que são atendidas. É, é tudo. estar certo que quem está aqui hoje, que, que não é por acaso que está aqui, vai ter alguma coisa desses papéis que vai, vai precisar saber. Não é... isso tudo acontece sozinho. Eu sempre falo que é impossível a gente armar um encontro desse aqui humanamente. É impossível. Mesmo que... quer dizer, estou dizendo esse encontro aqui de exemplo. Qualquer coisa é impossível armar humanamente. A gente vê na história do, do mundo, só tem um gordo magro, só tem uns, um dos Beatles, um conjunto dos Beatles. Né? Tá a questão sobre isso, uma a coisa, ela. não adianta querer imitar depois, fazer forçado. A coisa, ela acontece. E quanto mais nós percebemos isso, mais tiramos o chapéu para a divindade, né? Que é a vida pela graça. Se nós aprendemos a viver o sermão da montanha, é aquela. aquela vida livre de preocupação, por quê? Porque tudo que tinha que ser pensado já foi. É, é que as pessoas não param para analisar isso daí. É, nós temos um calor é, na Terra, por exemplo. Tem então, um calor que vem do alto, que é a fonte do Sol, né? E tem outro que vem na Terra que dá em erupção tudo lá no centro. E nós estamos entre os dois, as duas fontes de calor que uma na temperatura certa para nós. Quem que se preocupou alguma vez em pensar sobre isso? É? Alguém falou assim, deixa eu ver amanhã lá assim, se não vai sair algum.